Fala aí galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedores digital nessa aula de hoje nesse conteúdo aqui eu vou te dar aqui umas cinco dicas muito importantes para quem quer atuar aí com abordagens tá de cliente então vou dar para você cinco dicas aqui sem explicação porque já tá tudo explicado já tá nessas cinco dicas específicas então exclusivas tá que eu preparei para você para te ajudar Ok, muita gente está me procurando aqui, está me perguntando, né, como é que é, é, faz para poder ter um script, né, para poder fazer abordagens então cara eu quero dar cinco dicas para vocês aqui de forma totalmente gratuita para te agregar para te ajudar mais ainda beleza já peço que você já desce aqui embaixo já se inscreva no canal deixe seu like o seu comentário e não esquece de poder ativar o sininho para ser notificado sempre que quando eu entregar um vídeo para você aqui tá postar aqui no nosso canal o YouTube poder te notificar Ok e assim você receber em primeira mão ok os meus conteúdos para você certo não esquece de poder ativar o sininho não esquece de poder ativar o sininho não esquece de poder ativar o sininho Beleza? muito importante. Saca? Então bora para mais conteúdo, que e é a parte que eu gosto de poder agregar para você. Bora! Antes de poder te dar a primeira dica, quero ressaltar que não existe mistério para abordar um cliente, mas ao seguir um passo a passo e algumas dicas básicas, as suas chances de ser bem sucedido ou bem sucedidas ao vender aumentarão bastante. Beleza? E por isso, preparei esses cinco passos para ajudar você. Beleza? E vamos para a primeira dica. Evite as abordagens tradicionais. Tudo bom? Vendedor precisa de uma abordagem que esteja interessante para seu cliente que esteja sintonizado com seu produto ou serviço. Beleza? A dica 2. Use o tempo do cliente com sabedoria. Hoje, dispõe-se de muito pouco tempo de atenção do cliente. E por essa razão, quanto mais assertivo você for, maior a chance de poder continuá-lo. Tranquilo? A dica 3, ouça o seu cliente, foi se do tempo dos vendedores falantes, as pessoas precisam ser ouvidas e de espaço para as suas perguntas, dúvidas e você precisa entender o que o seu cliente está buscando, correto? Dica 4, sempre que possível, desafie o cliente com novidades, clientes gostam de novidades, o segredo aqui é que você consiga conquistar a curiosidade dele, sabendo identificar os pontos ideais para fazer isso e até deve desafiá-lo mas lembre-se de ter sempre bom senso e evite assustar seu cliente beleza a última e a quinta dica saiba se diferenciar no momento certo em todo o ciclo de vendas existe um momento em que você precisará mostrar ao seu cliente que você tenha uma oferta que ninguém tem uma oferta irrecusável e que seja a solução dos problemas dor ou desejo dele beleza mais atenção vamos agora para a dica bônus que essa que vai te ajudar mais ainda ter mais uma clareza do que você precisa ok saber como abordar um cliente pela primeira vez é importante mas se você não realizar uma venda de imediato lembre-se de que nem tudo está perdido beleza o que é primordial você fazer é sempre marcar um próximo passo deixar claro que farão em seguida para dar o prosseguimento ao relacionamento isso deve ser uma ação em uma data, por exemplo, uma reunião pessoal em um determinado dia, ou o um envio de uma proposta até o fim da semana. Se você é do ramo de alimentos, pode propor uma degustação de seus produtos e entre muitas outras ações. Mas nunca esqueça de marcar o próximo passo, beleza?